colecionador de skins acabou de aparecer na cena. O perfil dele é simples, digamos assim, aparentemente é um cara novo na comunidade do CSGO, mas ele tá me espantando muito porque ele acabou de gastar um milhão de dólares em skins de CSGO. Vou contar a história para vocês do Good Kid, né? ou a boa criança, que é basicamente o colecionador que mais gastou dinheiro num curto espaço de tempo. Desconheço outro colecionador que tenha gastado um milhão de dólares tão rápido igual esse cara. E apesar dele ter aqui seis anos de serviço, o perfil dele é bem minimalista, não tem nada, mas quando você entra no inventário dele, meus amigos, olha isso valor total do inventário 1 milhão e 77 mil dólares, ou pra nós aqui do Brasil 5 milhões e 833 mil reais, e o que é mais louco é o seguinte, são 25 páginas de itens, né, tem muito item realmente, mas ele começou a comprar tudo há pouco tempo mano, grande parte desses itens estão ainda em trade lock, eu vou descobrir aqui quando foi que ele comprou o primeiro item do inventário dele, que é essa luva aqui em Snake. Pelo float dela eu consigo checar na database E tá bem aqui, ó. Ele comprou há oito dias, galera. O primeiro item do inventário dele. Ou seja, uhum. mano, isso aqui tá muito suspeito. Esses itens aqui acabaram de ser liberados pra troca. E são 25 páginas. Mano, eu não sei nem por onde que eu começo, velho. Meu Deus. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os itens mais caros. E a gente vai tentar entender o que que passa na cabeça desse cara. Começando com oito <risos> slingshot factor new, mano. Uma luva de cem mil reais, velho. O que, que esse cara tá fazendo, mano? Logo depois ele passou pra HAL Factor New Stat Track Comprou 8 também, é uma skin que tá custando Hoje cerca de 70 mil Reais mano, ele comprou 8 velho. Dá mais de meio milhão de reais Só em HAL Stat Track Factor New E aparentemente ele não tá ligando muito pra float Nem adesivos, outros normais 0.06 0.05, aí ele comprou 4 Dragon Lore Factor New Com cada uma custando 50 mil reais Isso dá mais 200 mil Mano esse cara é louco, vou bolar uma hipótese Quero que vocês digam aí nos comentários, eu acho que esse cara tá trazendo dinheiro das Criptomoedas para skins de CSGO E ele saiu comprando a porra toda São oito Kingsnake Factory New, uma luva que custa Mais de 70 mil reais, então de novo mano. Mais de meio milhão de reais em um único Item, tá seguindo um padrão aqui O inventário dele, né mano, ele vai, escolhe Uma skin e compra oito da mesma E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe Uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos Os espectadores, com código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 importa muito com ela ninguém liga muito para esse skin. ele gosta bastante de skin vermelha né essa aqui é uma skin que tá custando mais ou menos 10 mil reais mano não sei que que esse cara tem na cabeça velho 50 mil reais em M4 s é de olha o tanto de shot. não calma que vai ficar pior tem facas que ele tem mais de 100 essa luva aqui em mim o custa uns 10 mil reais mano. ele comprou 20 né então mais 200 mil e é agora que vocês vão começar a se espantar mano vamos chegar nas facas velho olha o tanto de carambite Doppler que esse cara comprou, velho. Eu vou ter que ir pra segunda hipótese. A primeira é que é um investidor de criptomoedas que decidiu comprar uma porrada, né? 6 milhões de reais em skins. A segunda hipótese é da tá lavando dinheiro. Cara, o que, que é isso? 264 dessas faquinhas aqui, carambit Doppler. Muito estranho, um cara. Em 8 dias, comprar 250 carambit Doppler. Factor Muito estranho, velho. Mano, tô sentindo o um cheiro de coisa errada. A terceira hipótese é um. Scammer, poderia ser um Scammer que Conseguiu 5 milhões e 800 mil reais Em skins de uma semana, só que se ele Fosse um Scammer, o inventário dele não estaria público Ele não estaria correndo risco aqui Com essas centenas de facas, né Ó, Também temos 65, mano Isso dá três páginas cheias De talão Doppler, de novo Seguindo um padrão, né, velho, skins mais Caras, ele compra ali 10 No máximo 20 facas Ele compra dezenas, na verdade, caramba um Doppler foram duas centenas e meia E aí a gente continua aqui, mano, ele pegou também umas M9 Dopplers, apenas 12, baioneta Gamma Doppler, ele pegou 8, pegou 160, baioneta Marble Fade, meu Deus, o que que é isso, velho? O que que esse cara tá fazendo, mano? É muita faca, é muita skin, cara. E estamos chegando nas páginas finais aqui do inventário. Mano, nossa, que é isso? Ele pegou um monte de AK Case Hardened, que não deve ter pattern especial nem nada. É, aparentemente ele simplesmente pegou um monte de AK Case Hardened Factor New e nenhuma tem nada de especial, nada de Blue Jam, Mano, quem seria esse cara misterioso, velho? Não mostra os amigos, não tem screenshot. Nível 5 da Steam, só 3 insígnias. o que significa que ele não fez trocas aí no mercado da Steam, não jogou nada, parece que ele só tem o CSGO. Fala que não dá pra ter mais informações sobre ele. Antigamente o nome dele era Bebê da Sorte 123. Agora, o que eu tô curioso é o seguinte, quem vendeu as skins pra ele, né? Por exemplo, rastrei aqui já um colecionador de onde ele comprou uma luva. Será que ele comprou tudo da mesma pessoa ou não? Vamos descobrir. Eu tô curioso essas últimas skins aqui, essas House, Stat Trek e tal, quero saber se ele pegou tudo da mesma pessoa ou não, ó, essa daqui foi desse cara, Dragon Lore, ó, ele pegou de vários caras diferentes, ou seja, não, ele não comprou tudo da mesma pessoa, ele não tinha essas skins no passado, ele não mandou de uma conta pra outra, aparentemente ele foi mesmo fazendo a limpa provavelmente no Marketplace da China, velho, algumas skins parece que ele, que ele compra do mesmo cara, mano eu tô reparando aqui que tem algumas fotos que às vezes se repete, mas... Bem poucas vezes, tá ligado? Bom, guys, esse foi aí o misterioso inventário do Good Kid, mano. Um inventário cheio de house, dragon lores e muitas, muitas facas Doppler. O que, que esse cara tá fazendo? Eu ainda não consegui identificar, mas eu joguei aí três teorias. Deixa no comentário se você acha que uma dessas três teorias que eu falei aí faz sentido. Ou se você acha que é outra coisa, pode criar sua própria teoria da conspiração. Só acho muito estranho aparecer um cara com um milhão de dólares. Em oito dias, apenas Oito dias, mano Pra ter uma segunda opinião, eu vou avaliar o inventário dele Em um Discord que é próprio Pra avaliar inventários Tá dando 750 mil dólares No CSGO.exchange Que é uma das databases de skins de CSGO Ele tá como o maior inventário Do mundo, só que esse site Só leva em consideração skins líquidas, né Não avalia direito skins com adesivos De outras pessoas que certamente tem muito mais dinheiro Que ele, mas mano, esse cara conseguiu alcançar Algo talvez era o interesse dele Top 1 no CSGO Exchange. E o foda é que não tem muito histórico, mano. Começou no dia 15 de julho a registrar as skins dele. Aparentemente antes o inventário dele tava privado. Cara, o que esse maluco tá fazendo, velho? Você tá doido, mano? Você tá doido? Eu vou ficar intrigado, não vou nem conseguir dormir a noite tentando descobrir o que ele fez. Deixa um like aí por mais uma curiosidade do mundo de skins de CSGO. Vamos tentar decifrar o que, que tá rolando aqui. Eu conto com vocês aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!